Considere uma progressão aritmética em que a 8 é igual a 2 mais a 6 e a soma dos 10 primeiros termos dessa sequência é igual a 330. Assim, a razão dessa progressão é igual a... Ai, meu Deus, o problema é de quê, Renato? O problema é de quê, Renato? Ai, meu Deus. O problema é de P.A. PA, progress... famosa progressão aritmética. O problema é disso. Como é que eu sei? Está escrito, né? Beleza, né? Dos 50, interpretei. Agora vem a técnica R mostrando o que eu tenho que fazer. Ó. Primeira coisa, nessa questão, você tem a soma ali dos 10 e quer a razão. Você quer a razão, né? Mas vai ter que usar a soma e vai ter que usar os termos também, porque vocês têm os termos ali. Show Show de bola. Então, vamos partir para a resolução. Vamos separar tudo que o problema deu. Considere uma PA. A8 é igual a 2 mais A6. Show? A soma dos 10 primeiros é 330. Então, a soma dos 10 é 330. Aí, ele pede a razão. Aí, você vira e fala. Meu Deus, Renato. Como é que eu vou fazer essa bagaça? Família, deixa eu te falar uma coisa. Se ele te deu, é porque tem algum motivo. Tem algum motivo para ele ter te dado essa bagaça aí. Show? Tem algum motivo para você, para ele ter te dado essa bagaça. Então o que que tu vai fazer? Cara, desenvolve isso daqui. Desenvolve isso. Como assim desenvolve isso? Quem é o A8, galera? Né? Você precisa saber representar uma PA. Existe a fórmula da PA, mas no método MPP a gente ensina sem assim a fórmula, a gente ensina na real. A gente ensina a fórmula, só que é uma maneira que tu entende, tá? Vamos lá, quem é o A8? O A8 é o A1 mais sete razões, sempre faça isso, qualquer número de uma PA, qualquer termo de uma PA, você quer o A10, vai ser sempre o A1 mais nove razões, beleza? Para quem não sabe, A1 é primeiro termo, A2 é segundo termo, é... o décimo termo é o A10 e a razão. Se você não sabe, no nosso curso tem uma aula de PA onde a gente mostra passo a passo. E na próxima segunda, vai ser a primeira aula do ano ao vivo. Vai ter uma aula de sequências e progressões para o Banco do Brasil. Já, está até o, já tem até a transmissão, já agenda o lembrete para não perder quatro horas. E aí eu vou explicar passo a passo. Então vamos lá. Quem é o A1? O, a, o A8. Tem é A1 mais sete razões. Quem é o A2? É o A1 mais uma razão. E quem é o A6? O A1 mais... Cinco razões, esse é o A6. Show de bola? Sempre faça isso. Represente dessa maneira na PA. Tá? Na PA sempre represente dessa maneira. Show do milhão? Agora vamos desenvolver essa bagaça. Vai ficar A1 mais 7 razões igual a1 mais A1 é 2A1. 1R mais 1, 5R é 6R. Show de bola? Aí o que tem R do lado, que tem A1 do lado, ó, A1 menos 2A1 igual 6R menos 7R. Show de bola? A1 menos 2A1 é menos A1 igual a menos R. Ou seja, multiplica por menos 1, né? Ou seja, A1 é igual a razão. Ou seja, coisa linda, A1 é igual a razão. Agora eu vou te dar um bisuio. Sempre que a questão falar numa progressão aritmética, a 8 é igual a 2 mais a 6. Sempre que a soma desses dois derem o termo do meio, em termos de, quando forem termos, quer dizer que o primeiro termo é igual a razão. Beleza? Show de bola? Então, como eu sei que a 1 é igual a razão, maravilha. Agora, eu vou mexer na soma dos 10. A soma dos 10 é 330. Cara, como é a fórmula da soma da PA? A fórmula da soma da PA é o primeiro... Mais o último, vezes a metade da quantidade, né? N é a quantidade, tudo bem? Então vamos lá. Como é que vai ficar S10, galera? Como é que vai ficar S10? S10 vai ficar o primeiro termo, que é a 1, mais o último, que é a 10, correto? A 1 mais a 10, vezes a quantidade, que é 10, isso tudo, divididos por 2. Aí isso vai dar 330, show de bola? É o primeiro mais o último, vezes a metade da quantidade. Então, é a 1 mais a 10, vezes 10 sobre 2. Maravilha? Tudo lindo? 10 dividido por 2 dá 5. Então, isso fica a 1 mais a 10, vezes 5, igual a 330. Show de bola? 5 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, fica a 1 mais a 10, igual... Vou bem devagar, tá? 330 divididos por 5. Então, a 1 mais a 10 é igual a... 330 por 5 dá 66. Cara, legal. A 1 mais a 10 é igual a 66. Ai, meu Deus! Como é que eu vou fazer a 1 mais a 10, galera? Como é que se representa o a 10? A 1 mais 9 razões. Então, vai ficar a 1 mais o a 10, que é a 1 mais 9 razões. Isso tudo igual a... 66, maravilha Mas eu sei que o A1 é igual a razão E eu quero encontrar a razão Então o que, é que eu vou fazer? Eu vou substituir ó Aonde tem, Onde tem A1 eu boto R E aí fica lindo ó. Mais 9 razões Igual a 66, legal 1R mais 1R é 2R Mais 9R, 11R Igual a 66 11 está multiplicando Vai para lá dividindo Então qual é o valor do raio?